Olá meu nome é Eleomar Vilhena, estou gravando esse vídeo para mostrar para você os cinco benefícios poderosos deste gel natural e afrodisíaco, onde vai resolver totalmente o seu problema assim como resolveu o meu e vem resolvendo o problema de milhares de homens pelo Brasil e pelo mundo. Mas antes de falar dos cinco benefícios poderosos que este produto proporciona, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ou se você já é inscrito, dê aquele like para ajudar o canal, deixe seu comentário que vou responder a todos. Então, vamos ver agora os cinco benefícios poderosos deste produto natural. Primeiro benefício, ejaculação precoce. Resolve totalmente o seu problema de gozar rápido e deixar a mina na mão. Segundo benefício, ereção. Mantenha o pênis mais tempo duro, dando maior prazer à sua parceira. Terceiro benefício, mais grosso, aumento da largura do seu pênis de forma natural. Quarto benefício, pênis maior, aumento do seu pênis em apenas 30 dias de até 5 centímetros. Quinto benefício, satisfação, aumento do seu ego, autoestima nas alturas, além de ver a sua parceira com os olhos brilhando. Para maiores detalhes e saber mais sobre este produto geonatural e afrodisíaco, vou deixar o link oficial na descrição do vídeo. Corre lá, não sei até quanto tempo ele vai estar disponível, pois os fabricantes de remédios farmacêuticos estão brigando e fazendo de tudo para tirar este site do ar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, dê aquele like e deixe seu comentário. Mas... Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as toda semana dicas, depoimentos e sacadas. Espero ter ajudado. Fique com Deus. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Não esqueça, link na descrição.